Deus joga Fala galerinha, hoje é um vídeo um pouquinho diferente, tô aqui gravando até meu rosto aqui aparecendo Hoje eu vou ensinar vocês como jogar o CS2 sem precisar esperar ser chamado ou o lançamento mesmo E é bem simples, né? é bem simples Primeiramente você vai ter que ir no link que eu vou deixar na descrição Que vai abrir esse drive aqui Vim fazer o download, normalzinho Fez o download, aqui não fez ainda, aí ó 14GB, você põe pra fazer o download Como eu já tenho, não precisa Aí esse link com o mesmo nome que tá Você desipa ele e põe na pasta do CSGO Vamos fazer assim, ó Você vai, abre aqui Vai na coleção Se você não sabe chegar na pasta do CSGO Você vem aqui no, no CSGO na sua biblioteca. Se você não sabe chegar na pasta do CSGO É só você vir aqui na biblioteca da Steam CSGO, gerenciar, explorar locais de arquivos Aí ele vai abrir aqui, ó, abriu e vai estar tá aqui, você põe a pasta game aqui, ó O meu já tá aqui Na pasta game Aí você vai vir aqui, game Primeiramente, não posso esquecer, já ia esquecer Você fecha a sua Steam, vem aqui na Steam, ó Você tem que estar tá na Steam porque você vai jogar offline Como você não foi contemplado, você vai jogar offline É como se fosse um no Steam na época do 1.6, lembra? Aí põe sair Fechou a Steam, tranquilo Bim! Win64 Tem aqui, ó, CS2 Aí você põe pra abrir Espera abrir, ó Já abriu já, já estamos no jogo o link vai estar na descrição aí e mano, eu acho que se você quer testar o CS2 Merece aquele like, né? Compartilhar pros amigos, tudo mais Vou aqui, ó, criar um isso aqui, ó de... competitivo mesmo, ó Criar O inventário não funciona Porque ele precisa estar conectado online Como a gente tá offline só testando o jogo Ele não vai funcionar Mas já tô aqui no jogo, ó Tá vendo que tá carregando, ó Rapidão, rapidão Nem tá no SSD ainda Vou entrar de CT aqui É TR, cara. Ó Toda aquela animação... Ó, oh, eu sou um noob <risos> O jogo tá... Mano, tá legal Eu não testei muito Eu já pus pra coisa Mas tudo que eu vi Já me surpreendeu Aqui eu vou comprar Comprar a molotov Que eu queria ver a molotov Aqui, ó, molotov Sem skin é muito triste, né? Mas tá funcionando, ó Lisinho Funcionando perfeitamente Isso daqui não é pirataria Você não vai ser banido por isso Pode confiar Porque você tá jogando Um CS normal É como se você tivesse sido contemplado E outra que você tá fora da Steam Não tem problema Vou a molotov aqui pra gente Aqui, ó, só pra ver aquela coisa porque eu vídeo Ó o fogão ó. Caraca, muito louco, velho eu, eu ainda não vi muita coisa do CSGO pouco que eu vi eu já me surpreendi Mas é isso, galera Não tem muito o que falar, isso daqui é o CSGO 2 CSGO 2 não, né, o CS2 Que não sabe se vai ser CSGO CSGO 2, CS2 Toma E é isso, espero que vocês tenham gostado link tá na descrição, lembrando vocês E se inscreve aí, vai, dá uma ajudinha aí Tô aqui trazendo bagulho pra vocês, vai, vamos lá Aquele abraço, falou, valeu